com vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês eu mexendo aqui nas plantas, aproveitando que tá um dia chuvoso. Mostra ali aqui. Tá dando uma paradinha, mas tá um dia bem agradável pra mexer com plantas e sementes, que é o que nós vamos fazer hoje. Então eu estou aqui com a minha rosa do deserto, e olha, já tá até saindo aqui, ó, tá até saindo aqui pelo fundo as raízes e essa rosa do deserto eu vou pôr nesse vaso essa samambaia que foi um presente especial da Janaína, lá de Minas Gerais ela deu para Dona Nelly eu vou pôr aqui nesse baldinho gente vocês não reparem não que ele tá sujinho mas é que depois vai pro sítio da Dona Nelly lá ela vai ver onde ela vai pôr direitinho e aqui tá na água e tá começando a morrer então eu vou é, pôr aqui nesse vaso e tem também tem algumas sementes aqui que eu vou falar para vocês o que é que nós vamos plantar aqui nesses vasinhos. E aqui também tem um pezinho de planta que, que nasceu aqui, ó uma sementinha. O Cícero acha que é semente desse jatobá aqui, que é o jatobá não. Mas eu estou com um pouco de dúvida, mas ele acha que é. Bom, não importa, nós vamos conhecê-lo pelo fruto. Que é assim que a Bíblia fala, né? A árvore conhece pelo fruto. Bom, o nosso primeiro passo vai ser... Eu vou tirar um pouco dessa terra aqui, por aqui nessa forma, pra gente é, pôr a rosa. Deixa eu dar uma fofada aqui mais bem, bem sucada. Gente, eu vou tirar daqui, vocês... Vão só, dá só um tempinho enquanto eu tiro aqui. Então, pessoal, eu já tirei aqui o excesso de, de terra, tá aqui na nossa, na nossa forma. E agora o próximo passo... Eu vou pôr essa forma aqui na frente. O próximo passo é tirar daqui, né? Então, eu tô com medo de puxar assim e comprometer as raízes aqui. Então, eu vou tentar serrar Será que eu consigo? Vamos ver se só assim eu consigo tirar. Ainda não. Tem que tomar cuidado para não encerrar a raiz lá embaixo Eu é, acho que eu vou ter que ir tirando assim aos poucos, gente Ou eu que não tô sabendo cerrar. Mais uma vez. Thank <laughs> É meio difícil tirar aqui, gente. Ai, consegui. Olha isso. Então, vamos colocar aqui. Acho que eu vou ter que tirar um pouquinho mais de terra aqui. menos pensão dura Por cima, Agora vou pegar aqui com a mão, por aqui por cima. essas folhinhas amarelas, vou jogar aqui para virar adubo, e vou pôr ela na chuva. Vou pôr aqui por enquanto, Aí a chuva vai molhar, ficou linda. vou reservar esse pé de jatobá aqui, que eu não sei se é jatobá, né? Mas o Cícero acha que é, então tudo bem. Agora nós vamos pegar essa samambaia. Olha, eu já aproveitei e coloquei a pênia aqui. Vamos pôr a samambaia aqui agora. que é um vaso provisório, como eu disse para vocês. Talvez seja provisório para sempre, hein? Não sei, quando chega na dona Nelly, se ela vai deixar aqui dentro. Vou dar mais um pouco de terra aqui. Aqui também precisava ser cortado, mas isso aqui tem que ser feito com a tesoura. Isso eu vou fazer depois. Eu não peguei a tesoura, vou fazer depois. Também vou pôr na chuva. Isso aqui vou reservar. Isso aqui é lixo. Agora, gente, eu vou dar uma paradinha para me encher esses vasinhos de terra, porque nós vamos plantar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Sementes de palmeira. Palmeira o que assim, Imperial ou real? Palmeira imperial. Então, nós já temos algumas, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma mudinha. Quase morreu, né Cícero? Quase. Mas, graças a Deus, não... Eu quero dar até um testemunho. Ela estava praticamente morta mesmo. Já vista que olha como que... Essa, até sentiu, essa folha né? tá marcada. E eu aprendi e creio no poder da oração. Então, eu coloquei minhas mãos sobre ela quando ela estava bem lidinha. Estava mais ou menos desse tamanzinho assim, quando ela começou a morrer. E eu já lido com ela há um certo tempo. Coloquei minhas humildes mãos aqui... Busquei ao Deus Todo-Poderoso e Ele simplesmente fez o que sabe fazer. Essa é apenas um exemplo. Eis aqui. Olha uma já Essa né? linda que está aqui. Ó, Converso com ela, passo, faço um carinho nas folhas dela. Converso com ela. E falo, você vai embelezar algum lugar. Não sempre onde você vai, mas você vai embelezar algum lugar. E eu vou na mãe dela e pego. Essa sementezinha aqui. É, aliás, nós fizemos várias mudas, né, Cícero? É, já, já, tem. Tem, tem em Minas Gerais, tem de é. São Paulo. E, por exemplo, se aqui tivesse 50, 50, 50 sementes, não sei quantas sementes tem, mas se tiver 50 sementes, às vezes sai dois pezinhos. Dois pezinhos só. Tá vendo? Mas o que, que eu faço? Com a Madalena a gente ora a Deus, pede graça, porque o que foi nos ensinado é verdade. Às vezes de 50 sementes, só sai duas e pode sair só uma. Mas olha que benção. Temos em vários lugares. Levamos lá para a casa da Dona Elizabeth Minas Gerais, levamos para a casa da Janaína, levamos para a casa de um amigo nosso aqui chamado seu João Midoranelli, que você já conhece do canal. É, na casa do irmão Claudemir também. Irmão Claudemir Pagotto, um amigo querido também. E assim nós vamos presenteando. E tem mais, hein? Esse tamanhozinho aqui, ó, aqui na região é vendido por 20 reais. Já esse aqui, ó, já passa a 80 reais. E a gente doa. A Delci, uma querida amiga nossa lá do Sul, também faz a mesma coisa. Ela também tira é, mudas e planta. E é o que eu e a Madalena estamos fazendo aqui nesse vídeo hoje. Enquanto ele está falando, gente, estou aqui trabalhando. É. E essa terra aqui está bem estrancada, está cheia de minhoca. Olha que minhoca. Bonita, ó. E tem uma coisa, não pode plantar essa sementezinha aqui e afundá-la na terra. A Madeira vai mostrar para vocês como que é feito. É lógico que ela não pode colocar uma sementinha também em cada vasinho desse, porque são poucos os vasos. Então ela vai colocar em torno de duas sementes. Só Essa. assim, né? É, só coloca só bem na flor da terra mesmo. Aí, só isso aí. Se colocar lá dentro, ela apodrece. Tem que saber qual que eu já plantei. <risos> Esses três e esse, né? É. A terra tem que estar tá bem estercadinha. Não pode deixar ela que tenha uma água que bata por cima com força. Na hora de molhar tem que ter muito carinho. Eu aprendi com o um senhorzinho do Jardim Botânico. São Paulo. A gente deixou bem claro que para tirar o cacho lá do pé tem que ser um guincho, cortar o, o cacho inteiro e aproveitar aquele cacho que vai ter lá em torno de 500 sementes para nascer talvez 50. Vamos encher esses daqui agora? E dá só um tempinho agora que eu vou, eu vou abaixar aqui no chão para encher. Porque tem que ir, cavale, tá bom? Já volto. Então, aqui eu já enchi os outros vasos e vamos plantar neles também. Duas sementinhas, cada um. Depois nós vamos pôr num lugar apropriado. Apropriado sim, porque não pega muita água, né? Pode pegar sol, mas não pode pegar muita água. A palmeira imperial ela tem essa coisa boa. Ela embeleza o local, né? Ela é muito imponente, mas é muito delicada quando ela é plantada, como a Madalena está fazendo. Tomar um cuidado muito grande, eu já perdi, muda por esquecer e ela ficar encharcada. Não encharcou, ela vai bem, mas vai bem mesmo. Então nós vamos pôr ela ali em cima ou até debaixo da casinha ali do gás, num lugar assim. É. E molhar ela de forma adequada, né? Conforme ela for precisando, conforme for secando a, a terra. Porque tá bem úmida, gente. A terra estava na, na chuva, então tá bem úmida. Hoje não precisa molhar. Mas se tivesse seca, eu ia regá-las pra, pra ficarem, é para ajudar na germinação. E, e sobrou essas daqui, ó. Eu vou escolher um outro local pra plantar. Sei lá, talvez em saquinhos, em outros vasos. Vamos ver, né, Cícero? É. Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse vídeo simples que traz a gente em contato com a natureza, né? Fiar a mão na terra, coisa mais deliciosa que tem. Se for a mão na terra, bom seria se eu tivesse dado o pé na terra também, né? Que daí estaria mais em contato com a natureza. E você quer mostrar esse aqui? É, é o seguinte, aqui na nossa cidade tem um pé de jatobá-anão. Que é aquele jatobazinho Quem? ali. Pega ele pra mim. Vem. Esse jatobazinho aqui, gente, ó. Eu chamar, quero fazer mais muda dele. Chamar tirar... jatobá anão. Esse jatobazinho aqui, o pé dele não dá mais que 6 metros de altura e dá uma copa redonda de uns 10 metros de circunferência. Ele é simplesmente lindo. E eu passei lá um dia, eu peguei, tirei e trouxe para cá. Só que na hora que eu coloquei, eu esqueci de marcar. Como ele é miudinho, a sementa é pequenininha, eu coloquei ali, eu tô achando que é. Se for, bem, se não for, a gente vai plantar e depois a gente vai mostrar quando eles nascer, tá bom? Então é isso. Quem gostou, já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, comenta. É, que a gente tem o maior prazer em responder seus comentários, tá? E que mais? Vou aproveitar e dizer o seguinte, hackear o nosso canal. Então eu vou postar esse vídeo lá, quando vocês forem abrir para assistir, não vai aparecer nada. Vai ter lá só início, vídeo e uma página chamando para fazer um upload. O que, que vai acontecer? Vocês simplesmente vão em vídeos. Até eu acertar essa situação, vocês vão lá em vídeos e vão encontrar lá, tá bom? Um abraço a todos, tenham um excelente dia.